Fala, galera maravilhosa do YouTube! É o seguinte, vai começar um especial aqui. Então, eu vim pra São Paulo, vou visitar várias obras. Vim participar de um treinamento sobre EIFS. Pois é, sobre EIFES. Você sabe o que é EIFS? É um sistema de acabamento de fachada. Se você não conhece, você deveria conhecer porque é um sistema maravilhoso que tô aqui em São Paulo porque vai estar acontecendo um treinamento da STO. E eles vão mostrar passo a passo como é que a gente executa Sistema fiz aí fachadas de steel frame. Vai ser muito bacana, vai ser uma sequência de vídeos que você vai ter aqui no YouTube. Então se você quer saber sobre fachada aí se você quer ver uma obra de steel frame completa que a gente vai visitar. E também uma obra só de fachada. quiser é, fachadas concretas com steel frame. Não deixa de acompanhar esse especial. E leve é seu palco. Então eu vou pra cima que eu vou mostrar titim por titim. E hoje a gente tá aqui, ó. Na Jeep Center, na Jeep Center de Java Paro, Na Avenida Vereador João de Luca Tá com um super galpão de steel frame gente Olha que pilar lindo Eu adoro, eu adoro Não sei vocês, mas eu adoro Pois é, e a loja tá novíssima Acabou de mudar de endereço, um endereço bem melhor E você podia vir visitar, viu? Vem visitar aqui, vem visitar esse galpão de steel frame maravilhoso Aproveita e vai ficar o mostrário do Wafes aqui também Pra vocês poderem estar tá olhando sempre, viu? Então acompanha o especial, vem comigo E devagarinho, devagarinho eu vou mostrar as coisas Então, ó Primeiro a gente fez esse mostruário aqui, ó. É uma paredinha, tá vendo? Com janela. Aí tem o um rodapé com essa notícia. E o que, que é legal? A gente consegue fazer o sistema AFIS diretamente no OSB. Pois é, a gente consegue fazer no OSB porque a gente trabalha com o material, que é o que eles estão mostrando ali agora, o Gold Coat. Adoro o Gold Coat. É um imobilizante que protege a placa. Então você olha, aplica deixa eu Gold Coat e depois você coloca ela. Tá? Gold, Gold Coat, coloca é a de permeabilização e a placa ficou toda protegida. Agora é importante, você pode fazer isso, tá? É, com fachada só USB, uhum. que é um o único caso você pode usar só o USB na fachada, mas é até dois pavimentos, não pode ser mais que dois pavimentos. Faz todos os dois pavimentos não pode os materiais das escola. Aí a gente vai ver esse primer desse direito, eles chamam as telas de cobertura, as os pincéis, maravilhoso, né? Vamos acompanhar o. A galera que é pronta para abrir ah, Ó então pessoal, a gente vai instalar Agora o Gold Coat, Gold Coat é a membrana Líquida, vocês podem ver ó é um balde, não vou pôr a mão, não vou pôr a mão Não, Ninguém vai pôr a mão não, isso aqui Parece uma meleca amarela E aí antes de você botar, você tem que ter junto a junta de dilatação Entre a placa e a fundação de 5 milímetros Pelo menos Ou seja, meio centímetro pra quê? Não subir umidade por capilaridade na placa E aí a gente vai fazer o tratamento Com a fitinha e ele no rodapé Primeiro procedimento, viu? Ó, então a gente passa no rodapé Botamos a fita e agora outra camada, viu? Cobrindo a fita nesse momento. O que, que é legal? A fita aqui, ó. É meio tecido. Não é qualquer fita, não é papel, viu? Cantinho. Aqui, ó, desse lado você vai botar que distância que você vai fazer. E aí, primeira etapa, tratar o rodapé todo, para não subir a umidade ascendente no sol. Agora vamos pra segunda etapa. A gente já tratou o rodapé, o encontro do steel frame das placas com a fundação. Agora a gente vai pro tratamento do quê? Da junta das placas. Com a mesma coisa, gold pouch. Só que dessa vez a gente não vai usar mais aquela fita branquinha que parece um tecido. A gente vai usar ah, uma outra fita. que ela também parece um tecido, só que ela é simples teladinha. E eu, a gente vai mostrar agora como é que a gente faz. Então, primeiro, a gente tá cortando a fita pra onde vai as juntas. Seguida, a gente vai começar a passar o gold coat na junta pra depois colar essa telinha daqui. Cadê? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó. Vocês estão vendo como é que é essa telinha? Tem um tecido e tem essa fibra cinza. E ela que é responsável. Então, no rodapé, a gente usou aquela branquinha e nas juntas, ó, a gente vai botar essa cinza. Ó, aqui desse lado o pessoal já foi. Então, eles passaram o gold coat primeiro e depois depois eles botaram a fita e deram uma outra demão do Gold Coast. E assim a gente vai. E olha roda rodapé começar aqui. É tá. Olha o detalhe de canto aqui. Não pode ficar, viu, enrugadinho. Estão cortando pra enrugadinho. É um você... Agora vamos esticar, tão tirando a medida. E isso tudo é pro tratamento da impermeabilização das placas, de proteção das placas. E o que que acontece? Quando bom, você faz bom, isso, bom, você bom. não precisa da membrana bom. de vapor. Sabe aquela que a gente usa normalmente? Pois é. Ela substitui a membrana de vapor É uma membrana líquida Mesma funcionalidade, até tá bem melhor E eles colocam Então aqui na interna a gente centraliza Bota metade para um lado e metade pro outro Tá vendo? Na quina a gente está usando uma fitinha mais larga Para poder metade para um lado e metade para outro lado E com pincelzinho Vai ajustando aqui no entorno. Então, agora, detalhe do canto da janela para você não ter problema de infiltração na sua casa. Eu vou mostrar o detalhe que é feito. Funciona com é uma maravilha, viu? E tem as fitinhas de canto que são fundamentais. Primeiro a gente passou gold Coast, tá vendo? Que a gente pegou e fez esse essa marcação. Faço material nas bordas passou. da placa e no aço. E o mais legal, tem a fitinha já cortada certinho para você conseguir fazer. Então, viu? Bota uma parte virada para o aço e outra parte virada para a placa. Isso aqui vai garantir que você não tenha problema de entrada de água. Ó, ficou dobradinho, viu? E aqui tem um vinco da fita. Ó, tem um vinco aqui, vinco aqui. Isso tem que estar alinhado com a placa. Agora a gente tá dando outra demão. Por cima pra grudar, viu? Então tá vendo como é que fica. Ó, aqui ele já tá fazendo aqui a parte de baixo, ó. Aplicou. Esse é o detalhe pra janela, não dá problema de entrada de água. Viram só? Aqui, ó. Passou o Gold Coat e fica tudo coberto direitinho. Agora vira por fora. Isso. Negócio bonito. Então, ó, depois daqui. Dobrou. Passou mais Gold Coat. Hum, meninos, o que vocês vão fazer agora? Conta aí. Fazer a quina. Vai fazer a quina? Aí pegou a fita mais larga? De seis. De seis? Show de bola. Agora a gente vai passar Gold Coat, né? E depois colar a fita. Né? Aí aço também. E o que que é legal? O Gold Coach, ele gruda no USB e no aço. Porra, a ponte de aderência dele é fenomenal pra ser muito sincero. Depois eu dou mais sacadas pra vocês na hora de instalação de janela, viu? Que ele ajuda muito. Vai, instrutor, fala aí, instrutor. Pra baixo, pra cima. E vira. Tem que estar sempre esticadinha, né? Sempre. Não pode ter enrugado, nada enrugado, viu? Vamos esticar aí, Márcio. Dá um sorriso pra câmera. Não aparece não. não, não, não. <risos> <risos> Ó. No muro, cortou um pedacinho. Cortou um pedacinho virou. No topo de toda a parede tem que fazer assim. Mas aí depois a gente tem que pôr um rufo, né? Em cima. Ah, tá. A primeira parte aqui do nosso sistema a gente já tá finalizando, que foi o tratamento das juntas. Janela e rodapé. Vou explicar, dar uma passada geral em tudo que a gente vai aqui, fechou? Que aí depois a gente vai pro cobrimento total. Então, ó, aqui a gente fez o rodapé com aquela fita de tecido, né? Em que você no fundo teria fundação, fundação, uma fresta de dilatação e a nossa placa de substrato. A gente tratou as quinas vidros com a tela de seis, as juntas. Tela de quatro, cabecinha de parafuso, um pedacinho, tá vendo? De tela. As esquinas também, tela de 6. Janelas a gente usou aqueles, aquelas quinas prontas. Lembrando que a parte dobrada de fita vem pra parte interna e depois tela de seis também, aqui virando no perímetro. E o importante, a gente fez a primeira colagem, depois tem que secar e a gente dá a segunda demão. Depois que deu a segunda demão, que a gente vai fazer o cobrimento total. Moleza, né? E viu como é que fica bonito? Olha, eles estão cobrindo tudo. A placa vai ficar toda amarelinha. Olha que bonitinho, amarelinho. Aí dá um reforço no cantinho, né? Mas vocês estão vendo? Tem que ficar amarelinho assim, ó. Essa parte aqui é muito fácil, né, gente? E aí dessa forma aqui você não precisa da membrana de vapor. Já protege a placa da umidade, de tudo. O vaporento sai, respira... Maravilha! Vamos agora para a segunda parte que a gente vai ver aqui com o pessoal da Store. Vamos ver sobre textura. Adoro a textura deles. William, fala sobre a textura! que tem silicone, o que mais tem na textura? É, na verdade... Por que é diferente a textura? Conta aqui. A primeira diferença é permeabilidade ao vapor. Se você Ai. não sabe o que é isso, lembra da membrana hidrófuga. É por isso que você colocou ela lá. Mas se você pintar com uma tinta normal, pra onde vai a transpiração? Então, textura histórica, hidrofugante. Hidrofugante. Não faz aquelas bolhas d'água, viu? Ele fala, ele fala bonito, viu? Mas no fundo é pra não dar aquelas bolhas d'água feia que dá na fachada. Então, primeira etapa. A gente vai fazer aqui uma placa de gesso pra testar a textura deles, porque é uma textura na desempenadeira. Mas a primeira etapa que a gente vai passar, primer sempre. Primer pra preparar a superfície. Ele que garante que você tenha ponte de aderência, não vai ter descolamento, nada assim do tipo, nenhum tipo de problema. Então a gente tá aqui na placa de gesso mesmo, né? E tu vai aplicar o primer. Enquanto isso, o Gold Coat ali tá secando e vamos ver de textura. Então, colando da texturinha aqui o primer. E daqui a pouco a gente vai aplicar na desempenadeira e vocês vai, você vai ver uns efeitos muito legais. E lembrando, é uma textura diferenciada, a textura que a gente vai ver pra Pro steel frame é a melhor que tem. A melhor opção que você vai estar encontrando, fechou? Vamos lá! Eu sei que tá boa a quantidade de selador. Tem regra? Cobriu o espaço. Não é. Cobriu o espaço, tá bom? Isso. É. Mas pode ter uma falinha ou outra, porque é só selador, né? Pode. Pode ter, não precisa ficar 100% E são quantas demãos? Selador é só uma. Só uma demão? Então. Show de bola. E aqui a gente vai aplicar a textura branca? Isso. Show. Por isso que o selador é branco? Sim. Então tá. Voltando no almoço, nosso primer secou e a gente vai aplicar agora, nesse momento, textura. Aí vocês vão ver como é que é a textura na desempenadeira e como é que é a movimentação certa da história. Vocês vão ver, eles têm um truque, né? Pra não deixar nada marcadinho. Fica uma beleza, fica bonito, bonito. Vou mostrar agora, vem cá. Nunca usa peso, Cadê? Vai fazer pra baixo também, embaixo? Vou fazer duas imagens. Cadê? Deixa eu pegar ele aqui de vou pegar ele de lado aqui. Não é para tirar a textura, é só espalhando, só usando ele, ele espatulou ela, agora ele precisou organizar os grãos Ele vai organizar fazendo esse oito hum. Bem claro Isso, E qual é o tamanho que desse grão de daí? 1.0 é, é, é o mais fininho que tem, né? Para esse tipo de, de acabamento, sim 1.0 então galera, que finalizando a textura, vocês estão vendo a diferença da textura com o desempenadeira da Stork. Acabamento que fica, né? Maravilhoso. Enquanto isso, lá atrás está secando o nosso Gold Coat para a gente evoluir. Hoje a gente vai fazer colagem de EPS, você vai ver só. Vai ver como é que fica, gente. Que coisa maravilhosa. Todas as etapas, os materiais, as ferramentas para você fazer sua obra em EPS. E o que, que eu quero mostrar pra você agora? Como é que fica a fachada depois que a gente pinta ela com Gold Coat, né? Que é o um material impermeabilizante. Vocês estão vendo? Vou virar a câmera pra você olhar com calma. Ó, então você vê que aqui a gente tem, né? As fitas virando os detalhes. Você vê que fica uma camada mais emborrachada. Ai, com horrorosa, viu, gente? Liga não. Mas tá vendo? Fica uma camada mais emborrachada. Ó, o detalhe aqui na janela. Isso aqui, ó. É a garantia que não vai entrar água, não vai filtrar água. Viu? Muito importante essa capa. Lembra dos reforços do, dos cantos? Não dá nem mais pra ver. Então tem que ter um cobrimento muito bom pra você não ter problema de infiltração na sua casa. E o rodapé aqui, ó. Aquela fita mais larga esse tecido que a gente viu. Ó, estão vendo? Todos os detalhes. A janelinha. Lembra o canto interno? Os meninos aqui, ó, que já o pentinho. Canto interno aqui, ó. E aí, bacana aqui... Vocês viram, a gente usou o OSB, não precisa de uma placa cimentícia. O OSB, até 12 metros, né? A gente consegue fazer. Vamos fita tá mostrando, ó. Inclusive é isso quando a gente faz, viu? Para os panos. E aí você vê, ó, a espessura da textura, tá vendo a espessura? Legal! Segunda camada agora. Caraca, vai ficar amarelo, viu, gente? E aí deixar secando para amanhã, não é isso, Arinho? Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Vamos aplicar a segunda camada e amanhã vai estar seco pra gente fazer as etapas, viu? Importante deixar secar. Tempo de secagem, fundamental pra não dar problema.